O Pai mandou essa oração para você, Salmo 91 hoje. Termine de ler, antes de fazer qualquer outra coisa agora, leia até o fim. Meu nome é Deus. Eu sei que você vai dar o seu tempo para mim. Eu te amo e sempre te abençoei. Eu estou sempre com você. Eu preciso de você para passar 30 minutos do seu tempo comigo hoje. Não ore. Apenas louve. Lo hoje eu quero esta mensagem por todo mundo antes da meia-noite. Você vai ajudar? Eu vou ajudá-lo com algo que você está necessitando. A bênção está vindo em sua direção. Por favor, larga tudo e transmita-a. Amanhã vai ser o melhor dia da sua vida. Envie a todos os amigos em 10 minutos. Temos de ir através da tempestade para apreciar a luz do sol. Deus vai consertar duas coisas grandes em sua vida hoje à noite, em seu favor. Confie em Deus. Caminhando em sua direção. Começou a campanha. Você repita, Jesus, és minha força, te amo, te necessito, cura-me e cura minha família. Vamos orar juntos. Hoje Senhor, agradeço pelo dia maravilhoso. Pelo alimento, por mais um dia de trabalho e principalmente por mais um dia de vida. Abençoa Senhor, minha família, meus amigos e inimigos porque eles precisam de Ti. Abençoa, Senhor, a pessoa que acabou de orar comigo, realize os sonhos dela lhe dando vitórias que lhe são necessárias, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Passe esta oração, bem depressinha, ao máximo que você puder em instantes, muitas pessoas estarão orando com você. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém. Enviei pela fé quero de volta antes de ler, faça três pedidos e confie em Jesus Cristo. Um, dois, três parabéns. Os pedidos que você fez serão uma promessa para Jesus Cristo e para pagar a promessa, você tem que enviar para os amigos. Se você tiver pouco contatos, não se preocupe, Deus está vendo. Virgula, mande este coração para bj as pessoas que você não se arrepende de ter conhecido. Ponto.